aí, seus gostosos! Como é que vocês estão? Tô aqui pra agradecer o carinho de vocês por mais uma temporada que vocês assistiram, que vocês curtiram, que vocês aproveitaram muito, viveram todas as emoções. São muitas, né? Que a gente já viveu juntos. Quer dizer, eu cheguei na segunda, mas tá ali desde a primeira. E agradecer demais cada segundo, cada like, cada comentário, cada interação de vocês. É muito importante. Então se inscrevam no canal, compartilhem forte, tá? espalhem forte. Que em breve a gente está voltando com a quinta temporada recheada de coisas novas. Vocês não têm ideia. E eu posso dar um spoiler? Deixa eu ver aqui se eu posso. Posso. Eu, Marquinhos, estou na quinta temporada e vocês vão curtir muito. Você que ele vem com história nova. Não só ele, como os quatro, como muitos outros núcleos que vão fazer parte também dessa temporada linda, tá? Mais uma vez, obrigado e ajudem forte, tá? Porque a gente só tá aqui na quinta ainda por conta da sua ajuda, que ela é imprescindível. Aqui no canal tem é, informações aqui embaixo pra vocês ajudarem mais, tá bom? Um beijo no coração de vocês, amo vocês! E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô passando aqui pra falar um pouquinho sobre essa temporada de Forte, chegando ao fim a nossa quarta temporada. E foi uma temporada incrível, né? Cheia de emoções, com situações que deixaram a gente assim, bem nervosos, ansiosos e... mas que bom que no final sempre dá tudo certo, né? É, foi uma temporada que muita gente achou que o Rafael não apareceria mas ele apareceu, aprontou bastante e acabou até casando no final, né? Então, é, eu queria agradecer a todos vocês por esse carinho gigantesco que vocês têm com a gente, com o nosso trabalho e se a gente tá chegando ao final de mais uma temporada É graças a vocês Que vocês estão aí nos acompanhando Estão nos privilegiando né? Desde sempre, desde o começo Agradecer as pessoas que estão com a gente Desde a primeira temporada né? E fiquem tranquilos, tá? A quarta temporada tá chegando ao fim Mas logo logo a quinta temporada tá chegando aí para vocês Saborearem essas aventuras Que o senhor Tony <risos> Nos proporciona a viver e... e no mais é isso, né? Acabei me perdendo um pouco aqui, mas um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e mais uma vez gratidão. <risos> Gente. Oi, gente. Não, oi, gente, o cacete. É a décima quinta vez que ele tem que fazer esse vídeo. Esse, hoje é sábado, esse vídeo que você entregue na segunda-feira. E ele tá até agora tentando gravar. Gravou três vezes na fonte, quatro vezes, você uma vez no elevador e não entregou. Chega, Beto, pra mim, chega. Peraí que eu vou fazer igual a Nazaré. Vou te empurrar na escada e morreu. Passando só pra agradecer aqui por terem nos acompanhado nessa quarta temporada. E é isso, nos vemos na quinta. Nos vemos porque tem muito amor, viu? Eu odeio o Roberto, eu odeio. Não. Oi, meus lindos! Eu tô passando aqui pra me despedir da quarta temporada de fé. E que temporada linda, né, gente? Eu sei que muitos aí ficaram com um pouquinho de raiva da Leila, achando que ela ia chegar, que ia atrapalhar o romance do Ian e do Bruno. Mas não, gente, a Leila ela tem um coração enorme, um coração muito bonito que vocês deveriam conhecer. A Leila tem as mágoas do passado dela, mas ela jamais ia deixar com que isso falasse mais alto do que o amor e a pureza que tem dentro do coração dela. Mas eu não vou ficar aqui falando muito pra vocês, não, senão eu vou acabar dando spoiler. E o único spoiler que eu quero dar pra vocês hoje é que a Leila está de volta na quinta temporada. Hum! O que será que a Leila vai trazer para vocês aí nessa quinta temporada, hein? Vamos esperar e vamos acompanhar tudo isso juntos mais uma vez. Quero deixar um grande beijo para todos vocês e dizer que eu tenho muito amor e muito carinho por FOR e eu quero agradecer a todas as mensagens que eu recebo e por todo o carinho que vocês mandam para mim. Um beijo e até a quinta temporada. Cara, eu não acredito que a gente está encerrando a quarta temporada já. Parece que foi ontem que a gente começou a ensaiar, a gente começou a gravar e entrar nessa história doida do Apolo, que foi um presente, foi uma parada insana pra mim e foi muito gostoso receber o carinho, o ódio das pessoas e eu só tenho a agradecer aqui toda a equipe, todos os fãs que continuam lá todo domingo assistindo e quero dizer que quinta temporada está vindo aí. Será que temos a Paulo? Será que temos Iago? O que será que tá vendo aí? Eu não sei. Mas eu espero que vocês fiquem ligadinhos, porque a quarta temporada foi linda e eu tenho certeza que a quinta também vai ser. Tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado por tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos lá. Um beijo. Olha, foi muito bom enquanto durou. Foi ótimo. Acabou, mas nem tudo acaba quando termina, né? Então galera, quinta temporada tem mais fó, tem mais Arthur, a gente vai estar junto. Amores de fó, estão passando aqui, gente, meu cabelo, a gente tem personalidade própria, hein? mas para agradecer a cada um que esteve com a gente nessa quarta temporada e que venham a quinta, sexta, sétima e que é muito importante, sabe? representar tanta gente, foi tanto carinho, tanto amor, e prometo que eu não vou chorar, mas foi muito importante para mim, para minha carreira, e um beijo do Caio, um beijo do Davi, eu sou muito grato por poder ter feito parte disso tudo, um beijo e espero vocês na quinta, vamos ver. Beijo, meus amores. Beijo de for, beijo de amor. Oi, seus lindos! Aqui é a Julie Alves, eu sou a Marina de for e tô aqui para agradecer. Isso mesmo. A nossa quarta temporada está acabando e eu queria agradecer a todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, que nos apoiaram e que fizeram possível essa quarta temporada. Mas não fique triste, tá? a quinta temporada vem aí e eu vou contar uma coisa pra vocês vai te arrasar, gente! Só história top! Então, assim enquanto vocês aguardam vai lá no canal Grupo Função no YouTube, se inscreve badala o sininho e não perde nenhum conteúdo novo do nosso canal, certo? E a gente se vê na quinta temporada, muito obrigada um beijo seus lindos! Fala pessoal, eu sou o Diego Arratom, eu interpretei o Teus na quarta temporada da Live Série Fora. Tô enviando essa mensagem aqui para vocês como forma de agradecimento. Por todas as mensagens de carinho que vocês me mandam, a todas as críticas construtivas, enfim. Muito obrigado por tudo e por todo o apoio. Sem vocês nada disso seria possível. Agradecer também a equipe de produção, a direção, ao Tony por ter me confiado e ter me convidado também a fazer parte desse projeto. Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado da quarta temporada. E, ó, fiquem ligados que a quinta já está sendo gravada. Então, ó, fica ligado, não perde tempo, tá bom? Beijão, muito obrigado. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Marcelo Moura. Eu tô como Otto na quarta temporada de Fó. E tô vindo aqui mandar um beijo pra todo mundo, pra gente estar tá se despedindo dessa quarta temporada. E para dizer para vocês que eu estou muito ansioso para quinta. E sim, o Otto estará na quinta. Porque o Tony já me fez esse convite. Eu tô feliz demais. E vim agradecer vocês pelo carinho. Pelo carinho no Instagram. Pelo carinho de estarem assistindo a série. E terem abraçado o meu personagem. Assim como vocês abraçam a série. Eu estou realmente muito, muito feliz. De poder estar participando. E principalmente agora vendo o resultado. É isso gente. Obrigado. Porque vocês fazem o sucesso da série. Tá bom? beijão e até a quinta temporada. Olá povo bonito, eu sou a Bárbara, eu interpreto a Carol. E eu vim aqui me despedir da quarta temporada e dizer pra vocês que tem mais Carol na quinta temporada. O que será que ela vai aprontar, hein? Oi gente, eu sou o Bruno de Almeida e nessa quarta temporada de Fó eu estive interpretando o Ariel. Queria aqui agradecer a todos vocês pelo carinho, por ter acompanhado a gente ao longo dessa quarta temporada. E agradecer ao Tony também pelo convite, pelo carinho, pelo acolhimento. Foi uma experiência incrível essa participação nessa quarta temporada de foco. E queria convidar vocês também para ficarem ligadinhos, porque a quinta temporada está chegando aí e Ariel está confirmado. Tá bom? Então a gente se vê na quinta temporada. Espero que vocês gostem da continuação da história de Ariel. Um quarto vocês e a gente se vê por lá. Um beijo grande! E aí galera de for, eu sou Cássia que faço a Vanessa na quarta temporada. Se você não tá me reconhecendo, porque eu estou muito loira platinada na quarta temporada, mas isso acabou. É bom que vocês já acostumam, tá? Porque na quinta temporada meu cabelo é esse. É, eu tô feliz demais com esse encerramento da quarta temporada, é, principalmente porque a minha personagem acaba feliz. E, e o casal Clanessa se resolve, vocês já viram, senão vocês não teriam chegado nesse vídeo, então pode dar spoiler. E meu, que aventura, que, que doideira foi gravar essa quarta temporada de For, conhecer todo mundo. Eu quando fui convidada pra essa série, tava morando na Floresta Amazônica, que é de onde eu fiz a abertura dessa série. Ela foi toda feita lá, eu editando lá, o povo me mandando foto daqui, depois a gente refez. E, enfim, tudo se tornou uma grande troca, uma grande aventura. Eu sou apaixonada por essa família que é Fork. Já estava na sua quarta temporada, mas me recebeu assim de braços abertos. E honrosamente na quinta temporada, além de atriz, tô como diretora desse núcleo que é incrível. Gabriela, eu amo dividir cena com você. A gente é muito massa, nem é incrível. E estou muito feliz, estou com saudade da quarta temporada. É, mas estou muito feliz e animada de estar gravando essa quinta porque está fundo incrivelmente bem. Eu Estou amando cada dia mais esse elenco, esse grupo fundição. O Tony, Felipe, todo mundo que fez parte disso, está sendo uma experiência incrível para minha vida de atriz, para minha vida enquanto caça, para minha vida de artista. E eu só tenho agradecer mesmo, mesmo, por esse trabalho incrível, por esse texto maravilhoso, Tony pela oportunidade de dar vida a Vanessa E que seja uma vida longa e eu Tony não mate a personagem, obrigada É isso, muito ansiosa pra vocês verem aqui da temporada E gratidão pra quem acompanhou até aqui Um beijo enorme Oi gente, eu sou a Bibi Neves E eu nem acredito que eu já tô aqui pra dizer tchau pra quarta temporada de For Essa temporada vai ficar guardada pra sempre pra mim, no meu coração Porque foi a minha entrada nessa grande família e eu quero agradecer demais pelo acolhimento, pelas pessoas que vieram torcer com a gente. Clara e Vanessa, quem é a favor, quem é contra. Quero dizer que na quinta temporada vai ter muito mais. Então fiquem ligados, voltem para a quinta temporada que já já a gente está de volta. Beijo gente, muito obrigada por fazer essa temporada acontecer junto com a gente. Olá pessoal, aqui é Luiva Alves. Eu tô aqui para agradecer o imenso carinho que vocês tiveram conosco durante todo o período da quarta temporada de For agradecer todas as mensagens que vocês encaminham para gente pelas redes sociais é, demonstrando esse carinho de vocês conosco agradecer a demais a audiência de vocês e permaneçam acompanhando o canal do Grupo Função porque a quarta temporada de For acabou mas ainda vem muita coisa aí pela frente, muita coisa bacana, muitas produções legais E gente, não acredito, acabou a quarta temporada Meu Deus Logo agora que eu acabei de entrar, mas na quinta temporada de Fall eu vou estar de volta Pra poder continuar contando pra vocês a história do Júnior E esse relacionamento meio maluco dele aí com o Jardel então, aguardem, vocês vão ter muitas emoções ainda pela frente nesse seu amor de domingo, tá? Então, sigam a gente nas redes sociais, permaneçam acompanhando o canal do Grupo Fundição, porque tem muita coisa bacana vindo por aí e até uma próxima. Super beijo pra vocês! Fala, galera, tudo certo? Eu sou o Danilo Araújo Fraga. Eu dei vida ao Jardel esses dois últimos episódios da quarta temporada da websérie 4 E vou continuar mostrando a história dele para vocês durante toda a quinta temporada Aprendi muito com esse personagem, aprendi como ator, como ser humano Coisas que eu não conhecia, que eu tive que me aprofundar, buscar, estudar E foi enriquecedor demais Bom, fiz grandes amigos aqui na websérie 4 Quero levá-los pro resto da minha vida Aqui é uma grande família, todo mundo se ajuda. É isso que a gente leva dessa vida, né? É isso, gente. Obrigado por cada mensagem de carinho, por cada mensagem de afeto. Eu tô muito feliz, de coração, por todos vocês terem recebido de braços abertos. E é isso. Continuem acompanhando o Jardel, continuem acompanhando o canal Função, a websérie For, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a quinta temporada, tá? Tchau, tamo junto. Olá, eu sou Eduardo Barbosa e eu interpretei o Gabriel na primeira fase da quarta temporada de For. A experiência foi maravilhosa, eu pude conhecer um elenco maravilhoso e fazer parte dessa história que mexeu muito comigo. Então eu me despeço dessa quarta temporada e fico na grande expectativa de que Gabriel volte na quinta temporada e que essa história continue sendo um grande sucesso. Então eu deixo aqui um grande abraço a todos os meus colegas de elenco e que venha a quinta temporada de For, que seja novamente um um grande sucesso e que a gente possa se reencontrar em todo domingo. E se Deus quiser, cada episódio é uma grande surpresa e um grande sucesso para a vida de todos nós. Um grande beijo. Galera, me despeço aqui, Eduardo Barbosa. Foi um grande prazer estar tá com todos vocês. Tá ok? Valeu. E aí, gente? Estou aqui para agradecer todo mundo que assistiu o Fó. Dizer que esse trabalho lindo que a gente faz com esse amor, com esse carinho, é por vocês, gente. Não tenho outra explicação. E dizer que a quarta temporada foi muito especial pra mim, porque... Vocês ficam dizendo aí, ah, o Igor só apareceu no 14 quarto episódio. É. Mas eu estava em cada cena ali. Poder dirigir essa temporada pra mim foi incrível, foi uma experiência enorme, foi, foi uma coisa que eu não esperava, sabe? É, então eu tava em cada partezinha, seja na câmera, eu tava fazendo tava fazendo câmera também, fazendo a direção Tony ali do lado ajudando, Tony fazendo ele que é roteirista, então a história toda dele Mas eu pude mexer, dirigir em cada tour, cada, cada coisinha ali tem um pedacinho de mim e isso foi muito especial Foi uma experiência única, uma experiência incrível E é isso só quero agradecer essa oportunidade do Grupo de Fundição, ao Tony, ao Felipe. Foi muito especial. Então, eu tô aqui pra me despedir de vocês dessa temporada. E dizer que estaremos juntos na quinta temporada. E vocês não podem perder amor.com que tá vindo aí, hein, gente? Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Que vocês tenham gostado muito da quarta temporada. Porque foi diferente de todas as outras temporadas se vocês notaram. Vocês vão ver aqui. Né? Foi bem diferente. E dizer que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Com a conclusão, com a história toda. E quero deixar um grande beijo para vocês. Muito obrigado. Beijo. obras oh, da minha vida, tudo bem? Aqui é a Juliana Solli, a revista da quarta temporada de 4. Eu vim aqui agradecer, agradecer a oportunidade de ter feito parte dessa websérie maravilhosa que entrou na minha vida para ficar. Eu lembro quando o Diego Raton, que é o teu aí da Preparada temporada também, entrou em contato comigo falando do projeto, eu fiquei mega interessada. Em seguida o Tony já veio me ligando, falando da personagem, falando o que, que seria. E não teve como, óbvio que eu tive que fazer parte desse projeto lindo que eu tenho o maior orgulho de gritar para o universo inteiro Eu queria agradecer todos vocês que assistem a série, que acompanham aí esse dia a dia e que estão com a gente até hoje e que mesmo que diante de toda a diversidade, porque não está fácil a gente tem que superar a pandemia, tem que superar diversos fatores mas a série continua mais viva do que nunca eu agradeço, agradeço, agradeço. E espero encontrá-los por aí em próximos projetos, hein? Muito obrigada, gente! Beijo no coração de vocês! Galera, eu sou o ator São Paulo. Eu faço o personagem Maria na, na websérie For, né? Tô passando aqui pra poder agradecer a todos que acompanharam a série durante esse período, né? Quero agradecer a todos pelo carinho, é por ter sempre nos apoiado e estar tá sempre aí acompanhando a gente com muito amor, muito, muita força e isso é muito bom pra gente, isso ajuda no nosso trabalho. E eu quero agradecer imensamente a todos, né? É, mas não fique triste que daqui a pouco a gente tá vindo aqui a temporada, em nome de Jesus, e Maria vai estar tá aí com tudo, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e continue acompanhando, não perca os próximos episódios. E continue aí com a gente, tá bom? Um beijo! Gente, a temporada de For, a For Temporada de For está chegando ao fim! Ah! É aquele momento que a gente vai ficar órfão da série, né? É aquele momento que a gente começa a de se despedir do elenco, se despedir dos personagens E pra mim foi muito, muito, muito importante fazer parte dessa série, mesmo que de uma forma pequena, mesmo de uma forma sutil, a gente se agregou tanto, a gente conheceu tanta gente bacana, e o Pipo eu vou levar pro resto da minha vida, meu coração. É, foi um grande presente que o Tony me deu né, ao me convidar. Tony, beijo grande, meu querido, sou fã do seu trabalho, sou fã dessa equipe toda de for. gente é uma equipe tão calorosa, uma equipe tão amorosa, a gente se, se fala, assim, é com tanto carinho, né? que a gente se trata porque For é... não é apenas uma série, né? For já faz parte das nossas vidas, da nossa família, né? É a família For. Então, gente, eu tô aqui pra me despedir de vocês! Ai, ah, eu não quero ir embora! <risos> Gente, muito obrigado por ter acompanhado o For, por ter acompanhado essa quarta temporada E a quinta, vem aí, aguarde a quinta temporada de Tony tem preparado coisas surreais Tony nos surpreenda, Tony Oi pessoal, eu sou o Ridan, eu interpreto o Bruno em For E eu queria agradecer vocês por essa temporada que foi incrível, foi mágica, foi maravilhosa Eu tô... eu fiquei cada episódio mais impressionado com o que a gente conseguiu fazer. Todo mundo sabe que fora é um trabalho independente, que a gente dá muito do nosso sangue para tudo acontecer tudo sair perfeito e tudo sair o melhor possível. E foi lindo ver o resultado assim, dos atores, da equipe, do público, que foi incrível. Eu queria muito agradecer vocês que, que dão esse apoio moral, esse, esse incentivo... Maravilhoso incondicional a gente. Muito, muito, muito obrigado. Estou muito feliz de ter feito parte desse projeto. Eu fico muito orgulhoso de ver o que, que, que essa temporada trouxe de maturidade e de, de evolução para a série. E ainda mantendo as raízes o, o, da história. E, enfim, foi muito maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Eu espero que a quinta temporada supere ainda mais. Muito obrigado. Eu amo vocês. O que é o que é a que é o que é o Queria dizer que ninguém virou a cadeira pra mim, tá? Nenhum dos técnicos. Mas eu sigo. Eu, eu, eu não desisto, eu persisto. E eu vou comer o meu microfone. Com Roberto Carlos. Que <risos> que foi isso? Não sei, eu comecei a fazer uma mentira. Mas agora não falei... Calma. Viado, olha só. <risos> Olha a culpa do que é. Ah. Olha aqui, olha aqui que tá esperando pra gravar, perturbando, né? Caralho. Aqui. Obrigado. Culpa... Gente, eu sou um ator de pesquisa, sou um ator que varre a cena. A verdade é o quê? Eu, eu fiz teatro, tira... eu fiz curso com quem? Zezé Paulo Leste. Pô, viado, sério, meu... porra, meu braço fica doendo pra caralho. Eu imagino, desculpa, senhor. Posso ir? Agora deve, porque aqui, ó, concentradíssimo. Agora abaixou o Natália Simber. Eu, posso, eu vou colocar a mão aqui assim, ou tipo assim, eu vou colocar a mão no teu pescoço, é. porque se eu coloco não, a mão aqui, eu tipo assim, assim na hora que faz isso, assim, não demora muito, tá, assim, muito aqui, nem muito aqui. aqui, tá. Caralho, não é possível, cara. Chega, olha que ele tá na hora tá volta, vai, Tá Vai dar uma volta. Ação! Ai, Ai, meu... Deus! Caralho! Eu errei a distância da parede. Carro! A, a cabeça... Não, eu o toque da cabeça! Olha levanta, cara. Tony, levanta! Gente, tá só agredido, tô No set? Fala a Hermínia, perdi o um pedaço na visão. Caralho! É porque eu aqui, eu tava aqui, ele fez assim, eu fiz, ó... Ai, tipo assim, até quando você faz, tipo assim, slow, ó... Pá, pá, eu bati meio frente, pá, eu... Eu tentei segurar... Só vi o Bruno escurecendo assim, ó... Eu, eu tentei segurar, mas tá... Assim, oh. <risos> eu não quero mais fazer isso não, eu tô com medo de fazer, sério. Parte 4, final. Peraí, <risos> o que eu tô rindo, pô? Ação! Não, não, não, beija mais. <risos> É, é, porque o Rida não tá aparecendo. Aí. Cena 23, episódio 3, continuação, parte 3. Volta. Desculpa, gente, foi o meu telefone. Se eu não tivesse buscado essa porra antes da... Tá das... vendo? Vamos lá. <risos> Peraí. Vamos lá? Peraí, aí, deu uma cabeçada aqui até querer. <risos> para, porra. Gente, a gente tá é sem bateria. Sem bateria, Rita, sem bateria. Tô cheirando já, tá precisando de reteleite, porra. Para, não sei se... é enfim. Preciso se falar. Não me dá uma girada dessa não, não vou beber que mais não. Cadê a água? Tá tendo sacola aqui. Gente, se tenta eu tentar, Meio copo. Dois, dois meios copos. <risos> Léo, se eu tentar entrar nessa fonte, não deixa, não, não deixa. Vou deixar. Tá gravando deixa eu, <risos> tô, eu tô gravando. Ah, tá, não, não tem como não gravar isso aí. Essa cena é muito maravilhosa. Nossa, eu aqui mesmo é que mesmo aqui fica... Que... a sombra do, do Ridão. Porque antes o chapéu do Tony tá Qual cena que é? <risos> a cena que ele foi cena... lá Cena... 26. Do... Você foi lá olhar, c não, foi tu que foi lá olhar. 14, que nada, eu fui pegar o anel. Não, 26 é o 14, do 14. É. 26... Não! 26 do 14, é. Oh. Sem, sem, sem negócio, sem som. Aham, uh -huh, tá bom. Então tá, cena sem som. Sério? A gente vai passar por cima da câmera, a gente tem que esperar a câmera baixar, entendeu? É, sério. Tipo assim, né? É, ó. Ah, moleque! quarta Entregue, ó. Sem salvo. Sem salvo, mano. Ah, eu fiquei de ligar pro Eron pra ver como que tava a lanchonete. Oi, galera do Midlesson, eu tô aqui! <risos> Só uma eu, mas o curtinho, tá aqui. <risos> minha amiga. A gente vai lá. A gente tá Ai, Ai, eu eu tô tô feliz. Feliz. vai lá. A gente vai lá. A vai lá. A gente vai lá. A ela? E aí, você? gente depois... chega, Chega, A lá. A gente vai aproveitar Já A cena, entendeu? Já tá muito Chega -se nas <risos> nas -se nas de A gente vai lá. A gente lá. A gente vai lá. Ah, você tempo. Olha o que você fez. Não é o que eu tô prometendo. Olha o que você fez. Tua tá? pilha só que deu, hein? Eu, hein? Tem outra cena pra gravar aqui. Tem ali, depois tem lá, hein? Vamos lá? E tem que refazer a outra, hein? Vamos, vai, rápido. Cena 20, essa daí que tá refazendo ainda. Já esqueci que cena que é. 26 do 17. Não, tô Acabando. 27. <risos> Amor, achou de me falar. amor, pera aí, a Letícia tá aqui por causa de, de, de grupo de saúde da sua casa não. Eu já falei com a Letícia, eu até a pedra pra Letícia, tá? A Letícia Vamos tá, lá? Tá eu quero saber qual é esse meu salário. Bem, Ele Letícia. falou que quer me contratar pra vida dele. Pois é. Letícia, não, não, não se desbandeia pro outro lado não, tá? Como é que você me isso? Ah, mas Letícia, Letícia sou eu a noite. Ah, A gente fez a mesma merda de novo. Pois que é, falta. A você ficou escuro. Caralho. Vamos. A gente ah, podia fazer uma coisa. Bruno, no é meio cara. do mato. Não tem nada da ponte. Bicho, vou gravar isso logo. e falou que a gente vai tá Essa reunião vai fazer. Amanhã grava às horas da manhã. Vamos lá. Episódio 2. Ação. Ação. Ação. Mas e aí, Bruno? Fala pra mim. Tá mais calmo? Agora eu tô. <risos> Vai vou essa porra desse jeito, Thiago! Ação! Fala! <risos> Não, cara. vai lá! Tá mais calmo? Bicha, calma aí! Você tá igual. O que é você tá filho de Osíris! O que você tá fazendo? Você tá no antigo Egito! Que porra é essa? Prontos? Yes, baby. Prontos ou não, aqui vou eu. Fala um bom dia pra gente, você não fala com a gente. Eu fico muito chateado, porque quando eu tô em cena você não fala, você só fala quando é tá outra. Tá vendo, pessoas. Felipe, você acostuma eles desse jeito? É isso que acontece. Pois é, o Felipe falava, tem um bom dia. Mas Felipe é Felipe, Igor é Igor. Eu quero que vocês se f***am e vambora. Ação! Meu Deus! Volta, que você me encostou aqui, vendo? Já, já chega cagada, já. <risos> Ele faz esse bicho. Por que você não me chamou, Bruno? Gente, olha a coisa que eu perco agora. Desculpa. Ué, tá vendo o quê? Não sei, que eu tinha errado o texto. Ei, bom dia! Oi, meu. Por que você não... como tá sendo, Tony, você é sequestrado? Você já botou, levou arma na cara? Já, porra, já... Cara, deixa eu te falar, o é que escreve essa porra? Cara, eu falo que.. Ah. O cara que escreve essa merda nessa web série, cara, não é gosta de mim. mim, não. Ih, aqui tá aqui? Ih. Ah, a cobra. A cobra. Ah, a cobra? Eu vou fazer ah. essa cobra subir. Eu vou fazer essa cobra subir vai ser hoje. E eu pega é... a cobra? É. Cara, o, o Ian tem pegado muitas cobras, mas eu não sei se essa cobra é isso. Não, a o Ian é o pegador é oficial dessa. série. Não, não. não, não, não. Mano, mano, você não entende, cara. Não, não dá. Não dá mais tempo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Peraí, você não tá pegando isso aqui, não? E yeah. <risos> Dando clipe, episódio 16, continuação parte 3, take 2. Ah, porra. Vai, cara. vai, vai, vai, vai, vai. Ação! <risos> Você que tá vendo Vai, vai, Léo. Não para de que ele vai não, vai. Não tá vendo Bom. assim que fazendo um carinho aqui. Vamos lá, meu povo! Tá Nossa, dos dois. que pele macia... Ah? <risos> Vamos lá, Olha, gente, Desse... não deixa tacar o espírito de risadinha, não, gente, Bixe, pelo amor de é Deus. é muito idiota. Eu nem falei, é você que fez isso. Vai. Continuação 3... Três... Aquela. Tá tipo assim, Sérgio. Bem que é romântico, é romântico escreveu um cravo, vai. Bem romântico. Peraí. Que <risos> eu não Caralho, eu ia te olhar, cacete. É, Tira essa mão da minha cara, peraí. É, fica... Eu um pouquinho, mano. É. Vai começar a rir já. Vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Ação! Ah não, não, fala sério, Redan. Ah. Desgraçado. Calma, Bruno. A gente tem que saber o momento de momento. Ação! Porra, ah, não faz ele rir não ah, tá. Tá bom, tá bom. Vamos lá <risos> Que pariu Agora vai, vai Não, não vai, vai, vai Vai, vamos, vamos, vamos Tá, um porradão que você vai desengajar essa cena. Assim. Eu não fiz nada, é porque tipo assim, eu tô eu tenho que estar com a mal. Maior... Ah, não vou botar no lugar não, também tô, tô ação! Cena final, episódio 16, temporada 4. Take 1 Do, De você, Tony? Tá, peraí. Temporada na é quinta não? Esse é o final da quarta. Ah é, foi. ignora. <risos> Daqui a pouco você tá na vigésima, fica tranquilo. <risos> Tá. Pode? Uhum. Action! <risos> Eita que barulho! de nível, Olha, Eu, que eu, eu aportei, <risos> mas ele olhou pra mim. <risos> que que, ele... <risos> Tava que ligadinho. Oh. Ele ainda me avisou, ainda bem, pra eu ficar surda. Vai, ação! <risos>